Bem-vindos ao nosso Último Dia dos Dias de Jardim, este ano, porque toda a situação que estamos a viver acontece exclusivamente em formato online. O meu nome é Madalena Costa e sou uma dos Embaixadores Leroy Irlanda dos Dias de Jardim. Os Dias de Jardim tiveram início nesta sexta-feira, mas se não tiveram tempo para ver, não se preocupem, está tudo disponível no nosso site, na página do evento. Temos uma agenda recheada para este último dia, mais workshops da casa, aulas, demonstrações de produto, momentos eu faço, portanto, razões não vão faltar para ficar desse lado, portanto, fico connosco, para este primeiro momento da manhã, temos mais um, um café. vamos aqui reparar uh, um corta-relvas, tenho comigo a Marta, o Gustavo e o Rafael, o café Lisboa, Rafael, se calhar comece por si e por tentar explicar um bocadinho, então, o que é este conceito do, do café? como é que uh, surgiu, também para explicarmos lá para casa. Muito bem. O Repair Café, é, basicamente, são eventos onde voluntários ajudam a reparar objetos para, no fundo, prolongarmos o ciclo de vida deles. Ou seja, muitos objetos, hoje em dia, acabam por ser deitados fora e nós lutamos um bocadinho contra isso nós estamos ligados à economia circular de Portugal da qual a Marta até faz parte embora hoje esteja aqui como voluntária o Gustavo e eu somos do Repair Café e o que o movimento Repair Café no fundo faz, faz da parte da economia circular fazemos a parte da reparação ou seja, a maior parte dos objetos são deitados fora e nós lutamos contra isso porque a maior parte, como vocês vão reparar a maior parte dos objetos e das ferramentas uh, são facilmente reparáveis. No fundo, é isso que vamos mostrar. Sim, e, que... e tentamos ensinar isto uh, uh, às pessoas para elas próprias fazerem em casa também as mais fáceis, as mais complicadas que venham fazer connosco e, de outra maneira, promovemos também a reparação. Ou seja, antes havia muitas lojas de reparação, hoje em Sim. dia há muito poucas. Uh, é mais fácil quase deitar as coisas fora, mas temos que lutar um bocadinho contra isso. E no fundo o movimento do Repair Café tem a ver com isso. E no fundo é mostrar também ao cliente que ele em casa também é capaz sim, de certeza. fazer Exatamente. e não, não ir logo pela... pela... Deitar fora Exatamente. e comprar o outro Exato. e perceber que há coisas que são muito simples. Muitas vezes nestas ferramentas, às vezes são pequenas coisinhas que elas próprias, às vezes são um fusível ou outra coisa qualquer. Sim, não é? sim coisas muito sim, simples. Sim. Sim. É e então qual, qual vai ser o papel deles então, aqui? Então o Gustavo vai ser o reparador, que é um dos nossos. O nosso reparador está desde o início do Repair Café Lisboa, nós estamos uh, já a fazer Repair Café praticamente há cinco anos, a Marta também faz parte do Repair Café e vai fazer o papel de uh, pessoa que vem uh, uh, ao Repair okay. Café com a máquina avariada, neste caso uh, uh, um corta-relvas e eventualmente talvez uma, uma outra máquina, Sim. se tivermos tempo. Vamos Não. começar. Uhum. <risos> vamos lá, <risos> vamos a isso. Então Marta, você, a, a primeira coisa é você me contar a história da máquina. o que aconteceu para ela chegar aqui? Então, uh, eu já usava há algum tempo este 4 uhum. de colas, como dá para ver. Uh, <risos> e do nada ele deixou de funcionar e eu não sabia o que é que eu deveria de fazer, porque eu não sei reparar nada, não sei fazer nada. a okay. minha não queria para o lixo, queria estar só mais uma tentativa. Sim. E então queria ver qual é que é o problema e perceber se é reparável ou não. Então vamos lá, vamos a isso. Ok. Assim, a primeira coisa que nós temos em consideração aqui no Repair Café, ou em qualquer reparação, é a questão da segurança. Okay. Então é muito.. É preterível, é, é, é necessário você ter luvas e alguma proteção ocular, ou nesse caso máscaras, para não, não correr riscos de, de, de acidentes. A segunda coisa é ter sempre em mente que o, o, o equipamento está desligado, certo? Okay. Então vamos lá. Então está desligado, estamos protegidos, vamos começar. Okay. Então, aqui, vamos começar por localizar onde estão os parafusos principais. Nós temos aqui uma chave de fenda e vamos começar. As pessoas ficam um bocadinho intimidadas pelo tamanho do aparelho, mas vocês vão ver que, que com o tempo, eles são todos iguais, são todos muito parecidos. O que difere um pouco o tamanho. O mecanismo acaba por ser quase sempre o mesmo. É, coisa. é quase a mesma coisa. Sim. A gente brinca é, dizendo que, que basicamente toda máquina é um motor, um interruptor e uma, uma ficha. Né? <risos> no fundo, é essa. Alguns têm uma eletrônica e tal, para ser um bocadinho mais, mais esperto mas são todos iguais. Mas é uma iniciativa ótima porque muita gente depois tem logo é automática achamos que não tem reparação e vamos comprar logo logo e às vezes sim, sim, são sim. problemas muito simples de resolver. Sim. sim, existem existem a gente encontra muito é, os microondas, né? As pessoas jogam os microondas fora porque eles deixam de funcionar. Sim. E às vezes é, muitas vezes é apenas uma uma, uma pecinha que custa 10 cêntimos, seja, ela queima e, e as pessoas não sabem, né? as marcas não ensinam como você troca e você tem que comprar um micro-ondas novo para uma peça super barata. isso ah, é ótimo. Se calhar que as ferramentas para esta reparação uh, não são muito complicadas, embora o, o, o Gustavo esteja uma, uma chave um bocadinho mais complicada, bastava Justo uma chave é Phillips normal, Sim. Uh, neste, neste caso, não é? Sim. Sim. Olha, nesse caso aqui, ela ainda não está solta, ou seja, quando, quando não está solta, é mais qualquer coisa. É, existem mais alguns parafusos. É muito uhum. comum ter é, parafusos nessa zona dos adesivos. As marcas põem os adesivos em cima, não só pela marca, Sim. mas para dar uma estética ali. Ou seja, nós passamos aqui o, o fundo da, da chave de fenda no adesivo e a gente começa a ver que aqui tem uma, um buraquinho, tá vendo? Embaixo ah. do adesivo por isso é é. que eu não quis abrir ah tá vendo aí não tem não precisa ter medo eu pensei, se eu abro depois não fecho vai pegar aqui olha puxamos aqui adesivo olha ali um é. pois é pois é muitas vezes a gente não encontra esses parafusos escondidos uhum. e é um entrada para depois desistir porque Sim. não encontra Esse. e Sim. e acaba por desistir eu acrescentava que às vezes há uns encaixes também não, também não se percebe muito bem como é que é, acho às sim. vezes é preciso dar um jeitinho. <risos> é... E é o senso comum da máquina tem sempre razão, sim, não é? Sim, <risos> sim, exatamente. é verdade. É exatamente. A verdade é assim, que todos... Olha, aqui tem mais um escondido. É... A verdade é que... Epa, não, as coisas não são muito difíceis, né? É... As pessoas precisam ter um pouco menos... Um bocadinho mais de coragem, se seguir aquela de fazer tudo em segurança, luvas, equipamentos, e tá Exato. desligado. Ah, a chance de, de, de, de um acidente é mínimo, é mesmo mínimo. Tem que ter cuidado com equipamentos que tenham lâminas, né, que eles podem ser cortantes. E, agora? e eu acho ah. que agora não tô mais vendo. Isso tem coisa de tá né? não? Vamos lá ver. Ah, aqui. Okay. Hum, boa. <risos> a gente tá mesmo bem usado, hein? Esqueci Olha que mandei limpar. <risos> pois é. <Okay. risos> Sim. é. É normal. É, apareceu um pouco de relva. Dentro dos escapas, lá para dentro do, do, do, do, do corta-relvas. Uhum. E aqui vamos começar. Aproveitar que ele está aberto, vamos fazer uma manutenção. Não é só reparação, mas é fazer com que ele dure muito mais tempo. Então, Marta, aqui no lado temos um aspirador de, de pó, é isso? E, e vamos aqui fazer uma limpezinha, pelo menos numa parte, só para a gente ver como é que fica né, nessa zona do motor, possivelmente onde está o problema. E vamos lá, pode Posso? começar. Sim. <risos> temos pouco tempo, então vamos fazer uma limpeza muito rápida, mas em casa, Marta, você vai voltar a abrir ela e vai limpar ela com mais, vai, sim, e vai <risos> e vai limpar com mais cuidado. Você vai tirar toda essa parte, vem com uma escovinha, ou um pincel, ou uma escova de dentes velha okay. e vai limpar ela toda okay. e aspirar, ok? okay. Até a novinha. Muitos dos problemas que até podem surgir é por falta dessa limpeza e dessa manutenção. Sim, alguns detritos acabam por, ca... por cair dentro do motor e ele para de funcionar. E aí... okay. Então, muitas vezes você só abrir a máquina e limpar e já é o suficiente para que ela volte a funcionar, uhum. certo? então vamos lá. Ah, o que é que o que, é que me parece? Ela, se o motor deixou de funcionar, é, vamos usar um multímetro. Certo? Esse aqui é o único equipamento um bocadinho mais mais complicado mais específico isso Sim, é mais específico mas mais é técnico. super fácil de usar é, é? aqui no próprio Le Roy vocês vendem isso Sim. e vamos usar o ele faz uma série ele tem uma série de funções mas nós vamos usar a função de continuidade significa que toda vez que nós conseguimos é, fazer o, o, o circuito né de, onde é, onde, se o circuito está fechado certo. então a gente ouve um apito certo uhum. então vamos ver Deveria existir um, um um circuito fechado entre os dois polos do motor, certo? Então eu vou pôr num dos lados a, a máquina está desligada da corrente e ou seja, não há essa, essa corrente, ou seja, alguma coisa no motor está, está interrompida. Não está passando Não está passar, isso é. Na verdade, não está passar porque ela está desligada. Sim. Ela não tem a continuidade, né? Ou seja, alguma coisa interrompeu o circuito. Sim, mas este passa é imperativo fazer com a máquina sempre desligada Por de questões de segurança isso, isso. Assim. Sempre desligada Não tem corrente tanto um corrente. Então o que é que vamos fazer? 95% <risos> é. das, das vezes são as famosas escovas que A gente sempre ouvi falar nelas O que é que são as escovas? O motor é um motor giratório, né? ele está ali sempre a rodar E existem duas escovas que são na verdade são dois bloquinhos de carvão De, de, de, de carbono, né? de grafite que... E eles estão a fazer uhum. contato com essa parte interna do motor, que é a parte que justamente roda. Uhum. O que acontece? Quando eles se desgastam muito, por ser um grafite, né? o grafite se acaba e ela para de fazer a, a, o contato. Deixa-me forçar só que estas máquinas que nós estamos aqui é para situações que estão fora da garantia. Porque sim, dentro da isso, garantia sim. tem tal os Dá anos e o apoio Exato. do fornecedor. Isso, isso, sim. Mesmo, isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar a procurar os... Geralmente são esses dois polos aqui onde estão as, as famosas escovas. Olha, a gente tira aqui a, ah, o cabo delas. Chão. É, você dá só um toquezinho, mas geralmente elas saem e elas são. Olha, aqui a gente já consegue ver que elas não estão a se mover, ela não tá a sair, tá vendo? Sim. Porque a gente puxa um pouquinho ela não sai. Uhum. Vamos sentar do outro lado. Marta, conte a verdade. Isso aqui ficou a chuva. <risos> <risos> ela está molhada. Espalhar, <risos> né? Olha, essa aqui saiu também na escova, é isso. Sim. A gente nota que tem bastante oxidação, ou seja, o, o, a cápsula que segura o, o, a, o carvão, né, o, o grafite, uhum. ela oxidou e ela deve estar, nesse caso, do lado de cá, ela deve estar segurar o carvão. Ou seja, o carvão deveria movimentar e está, está fixo. Okay. Então, o que que a gente vai, vamos fazer? Vamos tirar esse lado Depois, e vamos ver isso. o que é que acontece. E na, na vossa experiência, estas situações acontecem por quê? Por que é que oxida aqui esta, esta parte? Tem várias razões? E assim, o, o sim. corte da relva não deixa de ser um, um, um trabalho úmido, né? Exatamente, então sempre sim. vai ter ali um sim. resíduo de um ponto, um pouco de água. E, e como, da mesma forma como chegou aqui dentro um pouco da relva, hum. chega um pouco da umidade também. Ok. Então elas sim. acabam, é natural, é, na, é sim, bem sim, natural sim, isso sim. acontecer. Sim. O que a gente tem que ter é, antigamente, nosso avô ia lá e trocava, a gente não sabia. Hoje Exato. somos nós que temos que fazer. Olha, vamos é, somente estes resíduos ficam dentro, uhum. ficam também úmidos durante muito tempo. Ou seja, durante o corte da relva, Sim. ele depois seca. Só que a acumulação de porcaria dentro da máquina faz com que essa umidade se mantenha lá por muito mais tempo. E o Sim. mais tempo que vai ficar, não, não dá, ela não vai secar uh, e, no fundo, da água. Tem um escadulicante. um desse uhum. aqui. E olha, vamos puxar essa parte aqui que é a cápsula aqui do, do. Eu não puxaria. Ah, tá vendo? Aí. <risos> mas, mas, puxar. mas tinha que puxar. Olha lá, é essa parte aqui. Lembra que a outra se moveu muito facilmente. Foi. E essa tá totalmente rígida. Sim, tá vendo? Sim. Ela tá tendo um bocado. O próprio desgaste do material a gente consegue ver aqui. Uhum. Então o que, é que vamos fazer agora? Vamos fazer com que essa parte volte a, a, a, a ter o um movimento lá dentro. Então vamos abrir e vamos tirar aquela oxidação lá de dentro. Olha, vou abrir aqui um bocadinho mais para frente para a câmera pegar. Olha, esse, cada, cada cápsula é um bocadinho diferente, mas elas são super fáceis de abrir. Sim. Nesse caso aqui é só mesmo um jeitinho. Olha, ela já abriu. Tá a mesma é super simples. É, é muito simples. <risos> Muitas vezes esses, esses, esse, essas máquinas, junto do manual, vem um par de... de de escovas. Okay. O que, que faz? Geralmente a gente joga fora eles, né? É, não, às ou, vezes, então, vezes... eu não ou então, Ou então se esquece junto do manual, que já não sabe onde <risos> que está e etc. Mas eles são super fáceis de comprar. Ok? Vamos tirar aqui, olha lá. Aqui a gente consegue ver, tá vendo a parte da oxidação? Tanto na, na, no grafite, uhum. quanto na cápsula. Sim. A cápsula está mesmo bem, está vendo, Marta? Sim, ok. Está mesmo bem, bem enferrujada. Hum. Neste caso, não, não será só mudar as covas, né? Sim. Temos que limpar também. É, é. Isso, é. O que, que tu vai fazer? Vamos fazer aqui um, um, um pedaço de, de lixa bem fininha. Okay. Nesse caso, é uma lixa mil, certo? Sim. E vamos fazer com que a lixa, a lixa parte de dentro e retire o, o oxidação, uhum. né? Tá vendo aqui? Olha, vamos ver se a gente pode Precises pegar aqui de um, uma... uma basezinha para isso, não? Olha as escova é. dos dentes, talvez. Ou esta? Ou... Aqui, eu acho esta que... Aqui? Isso é. Esta é uma chave de fenda. Isso, é isso, boa. Ou uma Olha chave aqui. mais fininha, talvez esta. É. Uma coisa assim. Queres esta? Vamos sentar com essa aqui, ó. A gente enrolou <risos> a, a... A a lixa. E vamos... Vou fazer pressão, não é? Fazer pressão, é isso. É? Certo? Quando é que, eu sei que já tô? Quando você começa, deixa de ver o, o, a ferrugem, né, uhum. no caso a oxidação, e começa a ver mais o cobre. Okay. Tá? Fica mais brilhante Sim, sim. Okay, okay. E o mesmo a gente vai fazer com o grafite. A diferença é que o grafite é muito mais, mais mole do que o, o, o metal, né? Uhum. Então a gente aqui tem que fazer com muita calma, pra, gente, pra que a gente não desgaste muito ele. Certo? Eu achei que ia precisar comprar um peço Poderia, assim, se você quisesse, podia comprar, mas essas aqui ainda são muito boas, elas aqui ainda duram mais alguns anitos. Okay. Deixa-me te sugerir uma coisa, uhum. como a Marta está aqui a fazer um bocadinho de cliente, uhum. vamos experimentar, só para mostrar lá para casa que também uma. é simples isso de, mesmo, de, claro. de se fazer. Okay. Então é tirar estas manchinhas, é isso? Isso, isso mesmo, bem é assim. Bem de leve. E no Repair acontece isso mesmo, as pessoas é. não vão lá por uma reparação gratuita. As pessoas vão lá porque, tem que, porque elas querem tem que aprender. aprender. Exatamente, é. Sim. E é engraçado que e muitas. Muitas brilhantes vão aprender a querem. Pois não é. é. Que elas, não elas não querem não mesmo não tem a, a verdade é que muitas vezes as pessoas vão como clientes do Repair Café e depois de algumas edições passam a ser voluntárias do, do Repair pois, Café. Porque aprenderam. Porque já aprenderam ou então... não, e gostam do conceito e, e, sim, sim. E, e descobrem que é fácil reparar e não se importam também elas de passar Exatamente, essa informação. Exatamente, sim. Sim, sim, sim. Como é que eu sei? Que? Tá, tá ótimo. Tiraram aqui? Sim, tá ótimo, tá bom. Outra opção aqui para fazer o teste é ver se por ela aqui e ver se ela corre. Ou seja, se, ela pôr, se a gente puser ela aqui e ela for para um lado e para o outro. Ou seja, ela aqui ainda tá quase, quase. Um pouco mas mais? talvez mais aqui nessa parte da cápsula. Né? Que é o. Que era é aquela. Ou seja, isso com, em casa você pode fazer com muita calma. Não há estresse. Sim. Aqui a gente tem o, o, o constrangimento do Sim. tempo, né? Sim, Nós temos aqui 50 minutos, uma hora para fazer uma reparação dessa. Mas em casa você vai fazer uma tarde toda, vai chamar com o calma. filho, né? Pra ver todo mundo. Isso se torna uma diversão. Necessariamente né? eu aprendi essas coisas com o meu avô. Sim. Né? Desde criança eu vejo a reparação ser feita. E pra mim é uma coisa normal. fomentam-se ligações. Sim, assim. sim. Isso mesmo, é. Estão lisos. Isso. Isto pra cima? É. Não, né? Isso mesmo, e tá? Porque Acho que tá sim. Fazendo... Acho que tá bom. É isso mesmo. Uhum. É porque ela aqui, nesse caso, ela tá é, do lado errado, né? Ela, tá, ela teria que ficar assim, certo? Sim. Por quê? Vamos ver se ela tá ok? Tá, tá ótimo. Tá. É. A gente pode fazer aqui, dar um toquezinho. Cadê o... O, que o alicate. O alicate já tá. semeu agora aqui. Tá aqui. Ah, tá aqui, cima. Tá mano. Tá ah, se fosse um <risos> bicho. Aqui, okay. só dá aqui um toquezinho pra ela, se ela tiver um bocadinho torta. Uhum. Pra ficar mais retinha. Vamos lá ver se ela... Se ela já passa melhor. Já, já tá bem, tá vendo? Ela tá agora fazendo aquele movimento que a gente queria que fizesse. Sim. É. Ou seja, algo importante como desmistificar aqui o medo uhum. que as pessoas têm de abrir a máquina mexer na parte aqui também desta que é mais complicada, sim. que as pessoas acham que... sim E afinal é super... Não, super é super simples. É. Sim. Lembra que eu falei da brincadeira do motor, interruptor e uma ficha? <risos> sim. O motor, o interruptor dali e a ficha, é. não tem mais nada, Esse nem <risos> eletrônico sim. é. Ou seja, se não for isso, uhum. a bobina queimou e aí... É, aí seria é. uma reparação muito mais difícil. É. Quando o motor realmente queima, como a, a bobina é interrompida, né, então a gente condena a máquina, não vale a pena mesmo. O okay. motor é muito caro e é muito difícil encontrar um exatamente para esse tamanho, então é preferível realmente, nesse caso, sim. a máquina é. ir embora. Sim. Geralmente também que queima, se houver algum problema, se dentro da tá garantia. Sim, sim, mas sim. é muito raro, é raro acontecer, é, raro. é muito Puxa, raro. É se é um for vir um defeito de fabrico, eu logo. vamos ver aqui. A gente aproveita que já está aberto. E não só resolver o problema, mas da manutenção, ou seja, se aqui é. já vai começar a oxidar eu dou uma limpadinha nela. Sim. Pronto, já dura mais alguns anitos. <risos> e vamos lá, aqui nós vamos fechar novamente, da mesma forma que a gente fez. Quando, quando eu abro pela primeira vez um, um, um, um eletrodoméstico, um, um, uma, uma máquina, uma máquina ah. o que que geralmente eu faço? Eu ponho uma, uma câmera de filmar, e vou, vou filmando tudo passo a passo da, da máquina. Porque se sim. eu tiver dúvida em algum momento, eu paro a gravação e volto e olha, é, pai, aquele parafuso saiu dali. Exatamente. Sim. É uma boa prática, eu acho que vocês devem fazer isso também. Principalmente as pessoas que estão a começar, certo? Sim. É. E a gente dia os telemóveis uma vez. Isso, é. Eu, sim. Nesse caso, essa máquina tem todos os parafusos iguais. Mas muitas vezes elas são diferentes, alguns são mais curtos, outros são mais grossos e tal. Então. Eu tiro eles e ponho na, na mesa na mesma ordem como eu vou, no qual eu vou tirando. Sim, ou seja, depois sim. é só fazer o, o sentido contrário. E é interessante dizer isso assim, porque também passa lá para casa alguns truques que podemos, sim, sim, podemos sim, sim. fazer. São, são boas práticas, é, né? Exatamente. E atenção, sim. isso vira mesmo um costume, por exemplo, usar luvas, para mim é intuitivo. Sim, ou seja, eu não reparo nada sem luvas, né? Exatamente, pra, sem os equipamentos de isso. proteção. É bom sim. começar bem. É. Claro. E é para isso que, que, que a gente está, a gente não quer... Trazer nenhum problema, a gente quer resolver problemas, Exatamente, né? Exatamente, sim. Então vamos lá. Aqui novamente, a gente vai pôr essa pressãozita da, da mola para trás e uhum. vamos pôr o, o encaixe do contato. Pronto, já tá. Em teoria já tá. Vamos agora fazer novamente o teste. Lembra no teste do contato? Exatamente. O multímetro tá a funcionar. Vamos aqui de novo e... Já dá. Ou seja, significa que é quando nós energizarmos a, a máquina a, a energia vai fluir pelo motor e aí ele funciona. Então, em teoria, quando a gente fechar e, e ligar, ele vai funcionar. Em Eu teoria, sim. né? Em teoria, pode estar queimando a irmã é, não, é, não, é. Não, para não, não está funcionar, né? Não, não, Marta, algo para ser si complicado foi super intuitivo e simples. Pois é, pois é. Estou <risos> me sentindo, pronto. Não, mas isso é normal, atenção, isso é normal. E mesmo que você tenha dúvidas, tem um hipercafé, apareçam lá, tragam a máquina, e, e a questão é, se você não sentir confiante, naquele momento para, certo? Ou se você sentir que não há segurança, que está com medo, ah, tenha calma. Então, ah, enquanto for sem perigo e você tiver a se divertir, continue. Claro, né? sim, sim. Então vamos lá, vamos fazer o assim, seguinte, vamos fazer um, um testezito. Vamos, cadê a capa? Está ali, acho. Alguém o, viu? O capital está ali. O Varadz, não é? Não, é isso. Vamos lá. E a caixa está quando, aqui Quando eles estão, quando eles é estão né? abertos, exato é, é, é, é convém, outra Existe. vez, pelo menos fechar para não... Isso, é, se, não se alguma a coisa cair, não, não ou vai saltar, saltar. Sim, não, não precisa preciso Não precisa pôr a, a, a, a, a, os parafusos, nem nada. deu o mínimo de segurança, não é? Isso. Agora vamos lá ver aqui. Não, não não. Ainda não está. É. Tá é, e está tá ligado embaixo? Está ligado embaixo. Ah, não está, não está. Vamos anota. ver aí, não tá. Segurança estava desligada. Então vamos lá. Mas vamos lá agora. Vamos lá. Boa. Ou seja, é. já. Significa que agora a gente vai fazer o processo contrário Isso. Né? Isso. E, e, e montar. Opa. O que é que Pode nós faríamos? Agora eu vou desligar aqui novamente, já que eu vou é. abrir a máquina. Uma boa prática também é toda vez que eu estou a reparar eu uso a ficha que está tá a ligar a máquina e eu ponho no meu colo, ou seja, eu, eu percebo que a máquina está realmente desligada, entendeu? Certo. É, é Sim. mesmo uma boa prática. Eu aqui vou jogar o chão e... E Rafael, aproveito para lhe perguntar Pronto. porque, devido Estamos a toda de esta situação, infelizmente Ainda não tem. dá para ter as pessoas presentes presencialmente uhum. e, e tem fechar? alguma previsão de quando é que vão conseguir voltar? Se... É assim, se tudo correr bem, para o mês que vem já gostávamos de ter um Repair Café. Boa. É isso. O Repair Café Lisboa está pronto, está toda a gente Legal. com vontade. Vamos fazer, se calhar, uma edição com menos gente. Ou, ou seja, em vez de termos, por exemplo, 15 reparadores, se calhar vamos ter só 5, qualquer okay. coisa assim mais pequenina, ah, é. Sim. É mas vamos começar. Porque o Repair Café também é assim muito do, do convívio. É disso. muito convívio. Aliás, não, o ex... café não está aqui por, por, <risos> por acaso, razões. não é? exato, exato. <risos> Não, exatamente. No Repair Café, quem chega e não, não, ah, tá. os nossos voluntários estão ocupados, temos um espacinho, que é o um espaço de café, em que as pessoas estão a conviver, falam um bocadinho sobre as, as suas coisas. Porque, no fundo, o Repair Café é? é realmente um convívio saudável pessoas que têm todas o mesmo sim, mindset, sim, de alguma maneira. Um, e, e, depois, realmente, o, o, o valor, também são os voluntários que estão no Repair, na, na parte do café do Repair Café. Realmente temos princípios caseiros, café. As pessoas também deixam alguns donativos porque, como somos voluntários, nós também às vezes precisamos de alguns donativos para comprar pequenas coisas. Exatamente, Alguma sim. ferramenta, alguma chave que não temos, a solda. Nós, por exemplo, neste caso, não, não, não estamos a usar a, a, a máquina de soldar, mas nós não sabíamos se havia algum fio de soldado e se calhar teríamos que o fazer, não é? Exatamente, Pronto, E aí vamos ter um consumível, nós temos as nossas ferramentas e, e há ferramentas que são dos próprios voluntários também, mas às vezes é preciso comprar coisas sim. e esses esse donativos são simpáticos. Mas ninguém é obrigado a nada. Claro, claro, claro. claro. Sim. É só obrigado a aprender. E... É, é, isso, isso é, é, é obrigado aprender. a aprender, é, é, é, é, é obrigado a aprender. E, e às vezes, curiosamente, há, às vezes há reparações que tó, são mais do que uma sessão, por exemplo. Sim. Imaginemos, por exemplo, que neste, eles vinham a, a, a esta reparação, a Marta chegava, e o que tinha acontecido era ter acabado mesmo as escovas, tinham acabado, sim. E, pronto, e a Marta iria comprar as uhum, escovas okay. e na próxima, se não Tragia. conseguisse montar em casa, passava Tragia. por lá e nós em 15 minutos com ou ela... Ou seja, há essa, essa hipótese, a essa facilidade já, se não exato. houver o material, pode-se voltar, voltar e, e, e pararmos outra vez. Sim, ok. sim, a ter pessoas que foram a três sessões, tipo, para, para, <risos> para, para, para resolver uma, é uma placa de indução, mas mandaram vir peças, é? pronto. Mas, ah, mas, geralmente ficamos, tentamos resolver tudo na mesma sessão na e, às vezes, mesmo que não haja tempo de montar tudo, por exemplo, esta questão, que, o, que, que o, o, a pessoa que trouxe o objeto já percebeu como é que a coisa se monta uhum. e há mais alguém para reparar, eles ficam a reparar sim. de lado e o voluntário solta para outra coisa. Certo. Sim. E, e, por exemplo, neste caso, por exemplo, seria montar a máquina, o, o, o, se a Marta tivesse uh, uma situação de repair café, podia estar não. ela a montar e o Gustavo já podia estar a atender a outra pessoa. Okay. sim Nada. <risos> Olha, então essa aqui já está pronta, já está a funcionar Depois a Marta vai em casa, abrir isso com mais cuidado Fazer aquela limpeza com mais cuidadosa, mais pormenorizada Se quiser fazer aquela limpeza também que a gente fez na na, na escova que tá estava de, defeituosa Você pode fazer a mesma manutenção do outro lado, certo? Então, ou seja, para realmente ela não parar agora por, pelo outro motivo, pela outra escova o que é que nós fazemos? A gente tem ainda um bocadinho de tempo. Sim, sim, então sim. Então vamos temos. abrir uma segunda máquina para mostrar para vocês novamente que uma máquina totalmente diferente, mas que é, é o mesmo conceito: motor, interruptor e uma ficha. Exatamente. Então vamos lá? Sim, temos tempo. Podemos, podemos seguir. Está então, tá então essa aqui está pronta. Então, Esta aqui debaixo da mesa. Boa. Esperar, o é aqui. Trás. Sim. Cuidado. Ser é Seria para cá. Nosso... Boa. Boa. Se calhar é minha fica para cá. Este fica é minha mãe no cantinho, É. Ou seja, essa aqui também, essa é uma, marca, uma é. máquina bem mais nova, né? Mas cadê aqui? Aquela, essa aqui. E deixa-me dizer, para tá, curiosidade, que a mim perguntam-me imenso como hum. é que depois se faz a montagem toda desta parte, okay. porque a pessoa tem que tirar o carrete com o fio por alguma razão é. e não sabe como voltar a, a colocar. Ah, okay, é uma das okay. questões mais, mais recorrentes. É. Ah, a verdade eu, é... é. É assim, é, nem, os voluntários que estão lá, é para vocês verem, eu sou engenheiro informático, minha, hum, minha, minha é, área não é, é reparação é, de aleluia também, isso é para mim é um hobby. Então é muito normal você chegar um momento e falar: essa parte eu não sei. Sim, sim, pá, claro. E para isso que a gente tem internet, a gente, uhum. pá, vamos a procurar procuramos o, o, o, o manual o da, da, da, máquina, da, da máquina, às vezes algumas máquinas têm até o próprio manual de reparação da máquina. Certo. Ah, é para procurar um bocadinho e, e, e encontra. Não é nada do outro mundo, acho que dá pra fazer bem. É, e... até porque o processo é o mesmo parafuso. Lá é a mesma está. Coisa. Sim, isso aí você vai ver que... A gente vai abrir ela agora você vai ver que é igualzinha a outra. Só, essa é menos imponente, né? É, essa é pequenininha. Lá, sim, sim. Então, vamos lá. Aqui já acho que já estão todos os parafusos. Já estão seis aí. Não, Olha, não, pô, faltou um não, aqui. Não. Tem alguns que são um bocadinho mais chatos. É, como é normal, né? <risos> Olha, esse novamente, ele está mesmo bem... E Rafael, no Repair Café, vocês recebem todo tipo de, de, de máquinas, É certo? assim, para cada Repair Café, nós dizemos quais são as máquinas que podem trazer. Okay. Depende dos, dos, dos voluntários que nós temos para cada é. sessão. É. Por exemplo, agora vamos fazer uma sessão, se calhar, só de cinco voluntárias. Uh, e se calhar não abarcamos todas as reparações que podemos fazer. Nós fazemos certo. desde reparações de costura, a reparação de brinquedos, uh, pode, pode passar por muitas coisas. E, por exemplo, podemos não ter uh, nessa ação uh, um, um, alguém de costura, não é? E, então Sim. aí vamos só dizer uh, eletrodomésticos, sei lá, Vai. móveis. é se o que for. um Nós, depois... geralmente, para cada edição, dizemos o que é. Uma sessão é. normal. É. Nós abarcamos tudo o que os nossos voluntários possam reparar. Só não reparamos em máquinas grandes, porque não tem lógica. Ou Sim. seja. Se alguém tiver um frigorífico que não funciona, não tragam um frigorífico ao nosso Repair Café. Eventualmente Sim. isso é possível, Sim. Uh, num futuro e noutro, noutro modelo de Repair Café, mas no nosso não é possível. Uh, uh, portanto, nós reparamos máquinas pequenas, uh, um micro-ondas, uh, coisas assim que se possam transportar, não seja preciso uma. Para os braços. Se Exatamente. uma se nos braços, Um é? giradiscos, pronto. Essas coisas todas nós <risos> reparamos. Agora, coisas muito grandes, nós não reparamos, até pela, pela questão mesmo de espaço, claro, e do manuseamento, e algumas coisas que são muito perigosas, nós também tentamos não fazer. Se alguém apareceu, por exemplo, com uma motosserra, uma das máquinas que se averia aqui, nós poderíamos realmente reparar uma motosserra, mas é uma coisa que nós consideramos que é perigoso mais para as pessoas fazerem em casa, ou seja, os nossos voluntários sabem fazê-lo, Poderiam aprender a fazê-lo connosco, uhum. mas fazer um vídeo de uma reparação de uma motosserra não nos sentimos à vontade, porque seria perigoso lá em casa tentarem fazer não, é isto. Para aprenderem nós... a fazer aquilo. Ou seja, é. a partir da. De... É. vocês explicam logo reparações que sejam feitas em casa, que não há problema em fazer Pois, de exatamente. Segurança. Ou seja, isto são reparações que se podem fazer em casa. No Repair Café conseguimos fazer reparações mais complexas. Certo, sim. Ou, enfim, mais perigosas, de alguma maneira. Mas aí estamos com a pessoa sim, sim. e isto em vida é difícil, é. às vezes, passar essa, isso tudo, sim. não é? Portanto, sim. tentamos máquinas elétricas e não a combustível. Sim, é. sim, sim, sim, sim, é isso mesmo. Olha, lembra aqui do, do motor? Sim. O interruptor e a ficha. <risos> Os três elementos. É igualzinho. <risos> Vejam que o motor é, é menos potente, né? é menorzinho, sim. e mas temos aqui também a, a, a, as, as escovas. Nesse caso, como elas não estão oxidadas, é. elas são super fáceis de sair. Uhum. Vou tentar tirar ela aqui. Ela já pulou. É, essa só é, um, um... Ali. é igualzinha, só que essa tá mais nova, né? Uhum. Essa tem oxidação. E se você precisar comprar uma dessa, você pode ir na internet, ela é, medir, né? O diâmetro, o, a altura, a largura e, e procurar uma igualzinha. E... É facilmente e encontrado. Isso não é da marca, não é? Pode ser no Lerroar ou se não houver na própria loja onde sim. você vai. É, o Lerroar, é, você vem aqui no serviço de apoio ao cliente de vocês e, e podem fazer pedidos das peças. Exatamente. Isso, sim. É. exatamente. Funciona super bem. Agora, se houver agora... máquinas já descontinuadas, aí sim. Ou máquinas aí, mais exóticas ou coisas assim, que é. sejam muito específicas, Isso, às é, vezes é. Não, não, não se encontram. Mas vejam. Uma, é super simples. O Gustavo está a mostrar aqui é a questão das escovas, mas às vezes o próprio manejamento destas máquinas, as pessoas certo. também às vezes tratam das máquinas assim um bocadinho. Um, com pouco cuidado. E às vezes há coisas muito simples, são coisas de encaixe, geralmente elétricas, que se desconectam. Sim. Portanto, às vezes é, é só perceber qual é que é o circuito e ver se ele está a funcionar. Novamente, uhum. como o multímetro, perceber onde é que faltou a eletricidade, porque há peças que são ou de encaixe ou, ou, ou coisas que foram soldadas e por causa da oxidação da água que entrou, aquilo oxidou e Sim. deixou de fazer o contacto correto e são também novamente coisas simples. Neste caso esta não, não tem esse problema, aqui nós faremos uma simulação ou do, de um encaixe ou de uma peça qualquer destas Sim. que poderia ter soltado ter soltado durante a, a, o manuseamento ou ter batido com esta máquina ou acontecido algum acidente, mas são coisas que... Realmente vendo o percurso elétrico, nós detectamos rapidamente que é ali que está Exatamente. o problema, não é? Sim. Sim. Sim. E mesmo nós falamos, quando falamos de multímetro, a, a Marta fez alguma cara tipo: epa, eu não vou saber mexer nisso. Sim. Mas assim, isso tem um Sim. milhão de funções, mas você não precisa saber todas elas. Eu acho que Exatamente. por básico, é, é por exemplo, essa, essa função da continuidade, né que você quando você toca e você percebe que os fios estão íntegros, Sim. essa é a função mais básica de um aparelho desse. E até o, o multímetro mais barato faz isso. Aqueles que a gente compra, sei lá, 5 6 euros, tudo funciona. Sim, então... e só a título de, de curiosidade Sim. até minha, as pessoas podem levar máquinas, por exemplo, esta máquina se estivesse em bom estado, poderia ter com vocês só para perceber como é que se faz estas aberturas das escovas ou é só no caso da máquina precisar de reparação? É, nós podemos dizer, realmente, ou seja, sim. durante o evento, agora, nós geralmente temos, durante o um evento na Café, nós temos basicamente uma hora para cada reparação. Se, se viesse alguém com uma reparação destas, que é uma reparação que de só demora meia hora, sim. nós conseguiríamos, com certeza, claro, no resto sim. do tempo, explicar a alguém. Okay. Não seria bem, mas, pronto, são Já, coisas que... Sim, sim. Sim. Já aconteceu, acho que umas quantas vezes, a pessoa chegar lá e simplesmente não experimentou noutra outra temporada simples não E às vezes há coisas muito simples. Sim. Ou realmente está quebrado o fio. Há, há muitas sim. reparações que as pessoas estão fora. Sim. É o próprio cabo, que durou tantas vezes, sim. que é só cortá-lo, pô-lo um bocadinho mais à frente ou trocar a tomada, comprar sim, aquelas sim, sim. Que, que vocês vendem, não é a tomada, é só cortar, parar e deixa de ter a original, mas, sim, mas passa a ter funcionar. outra. E passa a funcionar, sim. não é? Sim, sim. Portanto, é, é. É isso. São questões é. muito simples a, que a parte... podem ser funcionais. A questão, Sim. Se a questão do cabo também. É, acho só, que consegue tirar só. Tem aqui do... a pé. É. Teria que ver no manual como é que ela funciona. Mas é, eu, eu acho que é aqui. Mas é. tem aqui o botão. Acho que aqui tem uma. Exatamente. E aqui. É. E aqui é. Exatamente. Essa essa Nesse botãozinho. É. Achei que não estou conseguindo fazer. Já fez isso alguma vez? É só. Então, é Exatamente. Sim. Ah, tá e aqui está um nozinho justamente para que ela não vai. saia, né? Sim. sim, porque depois este isso. fio vem para o lado, é. depois sai o outro fio do outro e é a rotação sim, que sim. faz o corpo. Vai, porto. vai, vai. É um é exatamente, pronto. Mas neste caso é, é, é, é muito simples, realmente é só no manual verificar que realmente há este... O que o Gustavo estava a dizer é porque tem lógica, muitas vezes as pessoas nem sequer olham para os manuais e é. convém é. também olhar para os manuais. Sim, porque normalmente o manual também explica é. estes oh. pormenores. Exatamente, Sim. não, não, mas é que muitas vezes as coisas hoje em dia são muito intuitivas e de antes, eu lembro, já são-se um bocadinho mais antigo, entre altas, e tínhamos que ler sempre os manuais, Sim. porque realmente Sim. as coisas eram complicadas, hoje as coisas são extremamente simples, e, mas mesmo assim, continua a existir o manual, às vezes não haja online, há, há só online ou qualquer coisa, mas é bom dar uma dela quando temos estas dúvidas e, principalmente, quando compramos, verificar tudo. Sim. Só verificar Exatamente. tudo. Que aquilo carrega-se. Começou a rodar, está bom. Pronto. Sim, sim. Agora é trocar. Ui, agora não Eu sei. Eu costumo guardar manuais. Ah, pois é, deita tudo fora. É. Mas, é, mas é a primeira coisa, se calhar, que nós fazemos numa máquina que, ainda por cima, nestes casos, o carrete já vem montado, Portanto, já, a pessoa tem montar. Quando Exatamente. acaba agora como é que é? E, já deitei fora a caixa, já deitei fora o manual, muitas Sim. vezes não é nada, às vezes basta pôr, e às vezes há um vídeo qualquer no YouTube Sim. em que Sim. diz como montar isto, uh, outras vezes tem que vir à loja, uh, mas Exatamente. pronto, nós poderemos Sim. obviamente ensinar como é que é isto, porque este, para nós ainda é intuitivo, se calhar para alguém que que não estivesse muito não, no, dentro desta área, não seria intuitivo. Sim. Mas é uma coisa que se consegue uh, indicar. E, principalmente, é perder o medo de, às vezes, abrir a máquina. Acho que a noção principal do Repair Café, as pessoas perceberem é, é, que podem fazer coisas as pessoas dizem, ah, eu mexo e estrago não, Você, ela não está sim. a funcionar é, pensa, pensa que estragada ela já está, já está a é. portanto, força é. a mexer sim. não é? vai ter deitar fora e abri-la, mais é. não abri-la é. exatamente, não é? até porque só em casos muito extremos é que não há reparação certo? Sim. Sim. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim geralmente é. há, há coisas que não são reparáveis, sei lá motor o estar todo queimado, não é? teria que ser um sim, motor novo, daí, ou ter sim. partido toda esta estrutura de plástico, teríamos de ver se era possível colá la ou reforçá-la de alguma maneira mas hum, hum. É. são raras as reparações que não mas não repare café acho que a maior parte do, do, do, dos equipamentos que chegam até nós são, são equipamentos bastante simples de resolver às é. vezes é. é mesmo uma mudança de uma de uma de uma, de uma ficha de um fio uma coisa assim às vezes é um fusível é. antigamente as, as máquinas tinham a portinha do, do fusível Sim. né Vai lá dentro de agora ela fica dentro vocês no ondas você tem que tirar aquela caixa do do ondas todas. e as pessoas têm medo exato certo? então não sei. Eu, às vezes não sei por eu não vejo os parafusos e por onde começaram, sequer Ok, percebo. Mas pensa, há percebo. Não há maneira de tirar isto. Mas tenta, se ela está é, fora é, da ficha é, não, não tem perigo. e é. e primeiro partiram. Pois. É, é. é. Sim. mas pensa assim, pa, é, nós não somos especialistas em abrir equipamento nenhum. Não, não, não. A gente tenta. <risos> é. Ah, se quebrou uma coisa ou outra, porque quando fechar, os parafusos vão apertar, é. aquilo volta a funcionar, sim. entendeu? Não é um grande problema. É. E você deu uma sobrevida, você evitou que aquele micro-ondas, sei lá o que for, fosse ao... ao ao lixo, o lixo. Né? a reciclagem. Sim. sim, e nestes casos até há muita gente que chega pronto, ao pé de nós, ao pé uhum. de uma loja, e é só porque montou o carreto ao contrário. Ao contrário. E é. ao contrário ele não, não, sim. não vai trazer o corte. E as pessoas vêm e dizem que vão trocar e às vezes é só, como não tem o um manual de instruções, não sabem qual é o lado, sim. e depois querem trocar e vamos comprar outro e a máquina está nova. Está boa. Sim, sim, sim. É isso mesmo. É um espírito que se vive aqui também no Raper Café, deste convívio e de explicar às pessoas que, que é fácil. Isso mesmo, fundo, sim, isso mesmo. Então, por vezes até os voluntários encontram a solução da reparação. Já aconteceu isso mais do que uma sim. vez. Ou seja, está-se a fazer e às vezes é uma peça que se partiu, eu lembro-me de uma, de uma licificadora, em que tinha-se partido a peça de encaixe, aquelas peças de borracha que tem, e há várias máquinas têm esse tipo de encaixe, encaixa e desencaixa, e aquilo gasta-se com o tempo. E ele tinha um dos encaixes estava bom e o outro estava estragado. Como é que eu vou fazer isto? Vou ter que comprar uma nova? E ele, pois, se calhar é melhor tentarmos encontrar aqui uma. uma às vezes guardamos máquinas e substituímos umas para as outras. Mas ele pensou assim, mas porquê é que não um parafusos a fazer estas coisas, se uns parafusos e aquilo que achou que passou a funcionar. Claro. Portanto, e foi a ideia dele, nem foi a ideia do reparador. Portanto, sim. às vezes o, o facto de abrir e pensar um bocadinho na coisa, uh, conseguimos até, uh, os próprios enfim, clientes, as pessoas que trazem os, os objetos, conseguem arranjar soluções. Sim. sim São sempre não, não vai ficar como um está, mas vai funcionar. Exatamente, sim. E em termos de feedback que vocês também recebem de, das pessoas que vão ter convosco, tem sido positivo, eu quero acreditar que sim. Sim, não é? é, sim, é, sim, positivo. é sim. Então, não fica reparado é sempre é engraçado é, é, é uma é? É, é, sim? Sim, sim. sim. a, a menos que seja alguém que não perceba o conceito do Repair Café já apareceram pessoas que pensam que vão lá reparar e são um serviço de reparação grátis e nós explicamos que não claro. e as pessoas com assim, porque às vezes as coisas ah, vai, vai, vai o Repair Café, que eles reparam Paramos, mas calma, você nós também tem, de é. sim, sim, sim. A de não, tem que participar. Não, não, não, não, não, não, sentar ao é, lado é. e ter as mãos Sim, sim é. claro, é. porque é o pôr as mãos na moça que depois também aprende sim, sim. e faz para tá um... cima, é. não é? é? Sim, sim, sim. sim. sim. sim. A, uma, uma das vezes eu reparei, eu acho que era uma aparelhagem de, de áudio, uma coisa assim, e, e a mãe veio, que veio trazer o aparelho, né, veio com uma criança, ela devia ter uns 8, 9 anos, e ela me veio reparar que ela estava super interessada, Eu, quer sim. dizer, a, a, a mente daquela criança abriu de uma forma que ela, um mundo que ela não conhecia, sim, né? E no sim. final ela falou, olha, o meu comando, depois que terminou, né, aquilo ficou a funcionar, <risos> e, e, e ele falou, o comando da minha Playstation tá com, com um defeito no, no, no botão XPTO e eu posso abrir em casa eu falei sim você vai chamar seu pai vai sentar um bocadinho com ele vocês vão abrir vão ver o que é está acontecendo exatamente então depois a gente soube que ele reparou né? era uma sujeira né não estava no, uhum. no, nos contatos da PlayStation e, eu, e eu, a criança ali recebeu um, um estímulo de, de reparar as coisas dela sim isso é bem interessante e se calhar as questões mais mais importantes que nós vimos aqui sim. até nos dois é a questão da segurança e a sim, questão sempre. da manutenção sempre da limpeza também da máquina que às vezes é o que provocar as os questões mais, as mais difíceis sim. e é não ter medo e, e a colocar sim. É. Sim. É. sim sim isso mesmo sim. Sim. Sim. Pode desmontar tudo e leva para o Repair Café, tudo desmontado. <risos> já aconteceu. Já aconteceu. De mas isso às é, vezes não é bom porque nós também sim, não sabemos onde é que as coisas pertencem. É? É. Já aconteceu, pronto. Nós preferimos que eles desmontem lá, não é? é. é. é. é isso, mesmo. Olha, é. Só me resta agradecer-vos, obrigada por, por, obrigado, por terem, terem, terem vindo, terem participado. Este é que é o espírito realmente do Repair Café, é sim. reparar, mas depois o convívio, o aprender. Acho que a partilha de experiências é o mais fundamental entre nós e ainda por cima nestes tempos em que agora infelizmente não podíamos fazer presencial. Mas acho que transmitimos um bocadinho lá para casa o que é que foi este, que é este ambiente do Repair Café. Portanto, visitem e realmente não tenham medo de, de fazer as vossas reparações, porque são coisas simples. Às vezes não deitamos logo fora e não é preciso. A Marta, o Gustavo e o Rafael explicaram isso mesmo. Portanto, obrigada mais uma vez. E quem nos assistiu, muito obrigada. Continuem connosco, porque o dia é recheado de, de surpresas para vocês. Portanto, continuem connosco, continuem nos dias de jardim.